falar hoje a respeito de frequências. Vocês sabem que o, o nosso cósmico, o nosso universo, os planetas, funcionam à base de quê? De frequências. Frequências cósmicas, frequências de luzes, frequências de som, frequências energéticas, vibracionais, tudo é frequência. O que é uma frequência? Eu estou aqui conversando com vocês e vocês estão me vendo pelo YouTube. Existe uma frequência que antena tudo isso. Eu estou aqui no YouTube e o mundo inteiro, onde quer que seja, pode me assistir. É só ter uma coisa chamada internet. Frequências de ondas, né? Magnéticas, frequências de ondas sonoras, frequências de todos os tipos de ondas que existem. Então essas frequências é que globalizam tecnologicamente, né, a humanidade. Bem, da, e da onde vêm essas frequências? Vem de, é das forças magnéticas. Vem de todas as forças que nós podemos chamar de átomos, moléculas. Por exemplo, aqui no planeta, essas frequências elas podem vir de, é, da natureza. Né? elas vêm da natureza, frequências biomoleculares, frequências das plantas, frequência das flores, frequência né? dos animais, frequência da terra, frequência do sol, frequência, enfim, de tudo, nós, a nossa frequência, frequência de tudo que vem, de tudo que nós somos, de tudo que nós temos, para que aquele resultado funcione. Supondo uma pessoa que vive numa frequência negativa. Ai, meu, o que é frequência? O que são ondas de frequências negativas? A pessoa é daquele jeito que diz assim, ai, nada vai dar certo. Ai, eu estou nesse planetinha. Ai, a humanidade não tem jeito. Ai, eu prefiro o mundo animal. Né? que tem mais consciência, que é um mundo que ama. Ai, porque não sei o quê. Que tipo de frequência uma pessoa dessas atrai? E do que, que ela precisa? Uma hora ela vai ficar doente. Uma hora ela vai precisar de frequências uh, feitas à base de química, de remédios, para que ela se sinta melhor. Por quê? Porque é o que ela procura. É, o, é porque ela perdeu a sanidade física e ela está... Partindo para o mundo da sanidade da insanidade frequencial. Por exemplo, pessoas que são uh, aquelas pessoas que dissimulam o tempo todo, que fingem. Ai, minha querida, como eu gosto de você? Saca essas coisas? Ai, porque você, oh querido, amiga, amiga, viu, amiga? Ó, oh, amigo, que tipo de frequência tem uma pessoa? A não ser uma pessoa dissimulada, uma pessoa sem, o menor, sem a menor noção do que ela quer, pessoas que facilmente se prejudicam e prejudicam os outros, pessoas vazias interiormente e cheia do problema, não só delas como dos outros também. As pessoas que vivem cheia dos problemas e dos outros dentro delas, são pessoas que se perderam a título de caráter. Elas adquiriram personas. Personas como um ótimo ator, uma ótima atriz, personifica num palco, numa novela, num teatro, Pessoas, nós temos aí pessoas que, fa, que fazem stand-up, que imitam direitinho. Tanto é que quem vai assistir morre de rir porque se vê. Então, essas pessoas que estão assistindo stand-up, daquele que está fazendo essas pessoas, de uma maneira bem engraçada, né? até trazendo os traumas da pessoa de uma forma sutil e engraçada, e, essa, e, e quem vai dar muita risada porque se identifica, são pessoas que vivem dentro desses padrões, esqueceram-se de si, porque se essas pessoas começarem a observar aquele ator, vão ver que ali não existe nada mais, nada menos do que uma comédia. A comédia que nós chamamos de comédia da vida são frequências. A frequência, por exemplo, de uma pessoa que, desde criança, ela já tem, como dizem, olho, sangue no olho. Aquelas pessoas que têm aquele vigor, aquela coisa de conquista, eu vou conquistar, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo por Sabe, não tiveram televisão na casa delas quando eram crianças Não tiveram isso, passaram fome Mas elas não viam aquele momento que estavam vivendo daquele jeito Elas dentro da cabeça delas, elas iriam ampliar a fortuna Elas não iam viver de uma forma miserável Mesmo que ouvissem os pais, o pai principalmente naquela frequência que ele estava dizendo nós somos assim se você, você veio nessa família você não veio numa família rica então você vai ter que sempre trabalhar como um funcionário ganhar seu salário e se aposentar para ter uma casinha essa pessoa ela se destaca das outras quando ela não ouve e ela diz assim isso é para ele não para mim porque para mim eu vou ter é muito, eu vou conquistar uma mansão, não uma casinha. Quem quiser uma casinha, vai viver na casinha, eu não. Então, a frequência dessa pessoa, quando ela já começa a chegar aos 18, 19 anos, muda porque ela está atraindo para ela exatamente o que ela quer e o universo responde a favor dela. Ela não está mentindo, pensando numa coisa, mas não acreditando no que ela está pensando. Ela está acreditando, e o acreditar traz o pensamento da confiança. E a confiança diz assim, sim, você nasceu para conquistar e vencer. Então, gente, isso é uma frequência. Quer dizer, o próprio universo, as próprias moléculas, os átomos, né? a própria... A ressignificação que ela vai dando para a estrutura de vida dela é dizer Eu sou um vencedor do que eu quero Eu, por exemplo, conheço pessoas que dizem assim Quando eu quero algo, eu conquisto porque Eu sinto a força cósmica e eu sinto o universo me abraçando Quer dizer, a pessoa, ela se sente abraçada, olha a amplidão que ela está dando na vida dela. Ela diz assim, eu sinto o universo me abraçar. Muitas pessoas né, que eu observo, religiosas, elas dizem, dizem assim, segura nas mãos de Deus. Só que quem sabe interpretar o segura nas mãos de Deus, não visualiza um homem com a mão de barba branca, ou, ou um musculoso, como dizem, né? que faz academia, não sei o que, como Deus. É, é, não visualiza nada. Sente a confiança que está de mãos dadas com a própria conquista, porque Deus vai favorecer. E assim é quem abraça o universo. Então, essas pessoas conquistam. Agora, aquelas que visualizam a mão de Deus como uma mão mesmo, mão, elas não chegam a lugar nenhum. Não, porque elas estão confiando no, no, numa ação exterior, que no fim não é nenhuma ação, é um desejo exterior que vai cuidar delas. E Deus diz assim, esse Deus que elas estão abraçando, cuidando e visualizando com uma forma, diz assim, eu sou eu, você é você. Eu conquisto para mim, mas eu não vou conquistar por você, porque você tem essa capacidade. Você se vira. A responsabilidade de você conquistar é sua. Então, vocês vejam bem, de repente a pessoa sai da frequência dela, ela vai buscar uma frequência naquele Deus. Enquanto que a pessoa que diz assim, eu me sinto abraçada. Ela traz o universo para ela. E ela se sente abraçada, envolvida, através da confiança que ela adquiriu nela. Então ela entrou em outra frequência. Ela, ela entrou na frequência de conquistar e de realizações diante da ação que ela está se propiciando. No universo, tudo tem forma geométrica. As únicas formas humanas somos nós. E se nós somos as únicas formas humanas, quando você coloca assim, eu estou segurando na mão de Deus, ou Jesus e fica imaginando aquela cena, aquele cenário, ou, ou, ou visualiza outras pessoas imaginárias, você está se deslocando de você, indo encontrar dentro de uma crença um certo valor que não vai chegar. Porque aquela crença foi colocada para você dentro da sua cabeça, mas ela não veio te auxiliar, ela não veio uh, para te ajudar, ela veio da sua cabeça dentro de uma formação ou de uma uma formatação humana e quando você vê o humano o outro humano não te ajuda quem te ajuda nessas conquistas né que são unicamente suas é você mesmo então pensando nessas frequências das pedras por exemplo dos cristais como eu tenho aqui eu acho que vocês estão vendo, né? Os cristais. Uh, na frequência de uma radiestesia, vamos dizer, de um pêndulo, né? Que faz a radiestesia. Numa frequência de luz e de som, que é da energia fria, vibracional, curadora. Como que eu vou mostrar se é uma frequência que vem dos pleiadianos? É uma frequência de atingir as necessidades... Ou até mesmo de uma frequência como essa. Por exemplo, que eu trabalho, que eu coloco aqui na radiestesia e ela vem da terra, ela vem uh, das águas, né? de tudo aquilo que nós precisamos, que não tem absolutamente nada de químico e que vem de uma frequência que tem... Uma forma geométrica atinge esse conteúdo e esse conteúdo vai te responder de acordo com o que você precisa, na mesma faixa vibratória daquilo que você necessita para que você saia daquele padrão de pensamento, para que você saia daquelas emoções que te sufocam, para que você saia de pensamentos reclusos, pensamentos sabe totalmente perdidos e ao mesmo tempo repetitivos pensamentos que não te levam a nada mas pensamentos que te cobram o tempo todo uma postura e te culpam por você não conquistar essa postura pensamentos que, que se traduzem em transtornos para você só tem o um meio de curar quando você sai dessa frequência, dessa frequência de, de uma ressonância, por exemplo, porque a frequência é uma ressonância magnética, que você sai dessa frequência que fica ressoando na tua cabeça, que traz uma ressonância de, de, de uma estrutura negativa. Você precisa sair dela, limpar o espaço para que a sua frequência para que a sua própria uh, necessidade venha confiante. E que e esse espaço seja aberto para que essas ondas vibrem e tragam a você, materialmente, espiritualmente, tudo aquilo que você necessita. E quando você entra nessa frequência, você não vai pedir o que é do outro. Você vai pedir e você vai encontrar exatamente o que é seu. Como nós percebemos que existe muita dificuldade das pessoas em fazerem isso, fizemos essas frequências, gente, através de alguns elementos, de alguns gráficos da radiestesia, juntamente com a frequência de, de uma água super pura, né? E, e, e de alguns elementos que tem aqui, fazendo ao mesmo tempo, a, a limpeza radiestésica, a atração radiestésica, que é magnética, para quem faz a pessoa sabe disso, inclusive o pêndulo, ele gruda na garrafinha e vai, tá, vai agindo. Eu posso até mostrar para vocês como que é. Eu vou fazer uma frequência aqui é, de prosperidade. Eu quero a prosperidade financeira, então eu peço para o pêndulo me mostrar em qual gráfico eu vou para conquistar essa frequência, né? Então, o pêndulo, ele está aqui, eu coloco o meu dedo e eu penso no meu nome três vezes, no meu nome inteiro. E o pêndulo, ele já vai, ó, ele já foi pro lado da frequência, não sou eu, é ele que tá fazendo, ó. Ele já está indo para a frequência que tem aqui. Ele começa a irradiar Através de uma vibração, uma onda magnética na espiral. E essa onda magnética na espiral vai irradiando a necessidade daquilo que eu preciso aqui nesse líquido. Olha, ele parou aqui e já já ele começa a definir, ó, através dessa onda magnética, o que eu preciso. Ele definiu, ele tá, ele tá, quando ele bate assim, é porque ele está mandando, né? Essa, essa vibração lá para dentro. Automaticamente, eu, eu não sei, ele vai fazer isso agora. Ele vai se separando, ó, ele vai se separando. E quando ele separa, ele cria um paredão aqui transparente. Como dizendo, eu já fiz o que eu deveria de fazer, agora a frequência está pronta. Você vai ingerir essa frequência, você vai borrifar quantas vezes forem necessárias, aí eu vou falando para a pessoa, e através dessa frequência, o teu corpo, o teu corpo, o seu cérebro, não sei se está dando para ver uma figura aqui, que é um cérebro, pronto, a hipófise, um cérebro, ele vai aqui para esse cérebro, ele vai fazer os seus neurônios, a elasticidade que ele tem, adquirir, renovar, de novo dar essa sinapse, o que, o que havia sofrido uma ruptura, assimilar exatamente o que você precisa, que para isso você veio aqui, e vai fazer isso ser traduzido interiormente em autoconfiança. E quando você confiar em você, juntamente com os elementos da natureza, porque você faz parte da natureza, tanto instintivamente como espiritualmente você está aqui, ele integra, ele aloja esse pensamento, essa realidade boa dentro de você, irradia uma luz maior e ao mesmo tempo que ele irradia mais luz, ele vai irradiar mais sombra. E o que que é essa sombra? Ah, nós temos que ter sombra lógico. A sombra é seu campo de defesa. né? É, mesmo na Bíblia não diz, descansa a luz da sombra. Porque onde tem luz grande, onde tem muita luz, tem sombra também. A sombra, nós precisamos dela aqui, que ela é o nosso campo defensivo. Então, ninguém consegue chegar à nossa luz... Porque a sombra não permite. O único que vai descansar é e de ficar tranquilo, não é descansar e ficar dormindo. É Tranquilidade interior é aquele que tem luz. Porque a sombra protege. E a pessoa, ela conquista o que ela precisa. E chega aqui e vai direto para a memória dela. Através de todo o sistema neural, atinge o corpo dela. E ela entra na atração o universo, como eu disse agora há pouco, vai abraçá-la e oferecer a ela o que, de, o que dela é de direito. Todos nós que estamos aqui, gente, nós temos necessidade de conquistar o que é nosso de direito. Nós não viemos aqui para ficar brincando de casinha de papai e mamãe? De vovô, titio e titia e de irmãos, <risos> para depois partir daí sem conteúdo. Nós viemos para cá para termos uma solidez. Nós viemos para cá para evoluirmos. Nós viemos para cá para fazer do nosso espírito um espírito com mais luz para atingir novos universos. Ai, ai, meu morro de medo de novos universos, porque eu prefiro ficar aqui no planeta Terra, tá bom mas ficar de uma forma digna, porque uma coisa é certa, do jeito que você vê, você vai. Você veio nu e vai nu. Ah, pode ir no caixão, pode ir com a fantasia, com a roupa que você mais gostava, mas você vai nu, porque tudo vai ficar aqui. Sabe quem vai, vai nu? O teu espírito. E o teu espírito, se ele for apegado à terra, é porque ele não chegou a atingir a frequência necessária para ele. Ele não conseguiu realizar os desejos dele eu quero minha frequência eu quero o que eu necessito para mim eu não quero o que eu não preciso eu quero o que eu preciso e o que vai fazer pro, o, o que vai me dar a evolução necessária e abrir o meu caminho aí eu vou partir sem medo mas caso a pessoa prefira então ela diz assim eu quero vir mas quando eu voltar pra cá porque e você vai de qualquer jeito não adianta chorar as pitangas, não adianta chorar nada você vai, mas quando eu vier pra poder desenvolver um trabalho para a humanidade, eu quero vir dentro dessa frequência mas sentir aquilo que todos nós precisamos a paz da ação, a ausência da angústia é a Paz da ação. Eu não quero um corpo doente, eu quero um corpo saudável. Eu não quero passar e decair com os anos, eu quero me levantar com os anos. E é essa frequência que eu preciso para mim e muito mais do que isso. Então, gente, já digo a vocês: vocês querem isso para vocês? Vamos mudar totalmente a forma pensamento e uma grande forma de pensamento para ser mudada é aquela quem veio pobre vai morrer pobre quem veio rico vai morrer rico só fica rico quem tem o pai rico porque é herdeiro só fica não não eu também não vou sair lutando batendo cabeça na parede para eu só ficar vencer em alguma coisa eu vou sair abrindo a minha cabeça para eu conquistar, porém saber compartilhar. Eu não vou vencer para competir, eu vou vencer para poder conquistar um universo muito mais amplo. E acima de tudo, não entrar na frequência do medo, porque o medo é ódio, o medo é culpa, o medo é raiva, o medo é ira. O medo é desespero, o medo é frustração, o medo é rejeição. O medo, o medo, o medo. O medo é depressão. O medo é perigoso. O medo é temer aquele que mais é divino em você, Deus. O medo é temer aquele que te liberta, Deus. O medo é temer. A presença do eu sou, a divindade e a terra em mim. Então vamos sair do que é, tem de pior e entre nessa energia, nessa frequência que é a coragem. A coragem da divindade unida à mãe terra, unida à força e à conquista pelo Poder do amor. Gratidão por terem me ouvido, por terem assistido. Compartilhem esse vídeo, porque eu tenho impressão que ele vai fazer muito bem para todos. Tenho impressão, não tenho certeza, tá bom? Compartilhem, sigam minhas redes sociais e estejam sempre comigo, sempre na paz, luz e harmonia. Obrigada. Música